Então, você já deve ter percebido que a melhor forma de se comunicar com seu público-alvo é através de vídeos, não é mesmo? Essa é a principal tendência de marketing digital. Isso porque ninguém mais tem tempo para ler texto. Só que criar um vídeo profissional é muito difícil, não é? Por isso, aqui na VFX, um ator profissional como eu pode vestir a camisa da sua empresa e se comunicar com os seus futuros clientes. A gente cria o um roteiro para você, grava o um vídeo em estúdio profissional e ainda podemos te ajudar a divulgá-lo nas principais redes, como o Instagram e o YouTube. Veja como é fácil cadastrar a forma de pagamento no Google AdSense. Se você tem um site, blog ou canal no YouTube, provavelmente utiliza o Google AdSense para monetizá-lo. Como o pagamento é feito em dólares americanos, é necessário fazer o câmbio do valor para reais para que você receba seus pagamentos... Como funciona o Remessa Expressa? Ficou no passado, a época em que enviar dinheiro para uma conta no exterior em outro país era um processo demorado, burocrático e caro. Com poucas instituições habilitadas para... realizar. Olá, meu nome é Ricardo e venho apresentar para vocês o Portal Suprimentos. Como sabemos, os sistemas de tecnologia vêm revolucionando e inovando a forma como as empresas fazem negócios. Se você é comprador, sabe o quão complicado é gerenciar planilhas cheias de itens e preços que precisam ser atualizadas periodicamente.